Horas, horas, horas. Parece que Jair Bolsonaro nos Estados Unidos tem sido um enorme problema para o Lula, com o seu inimigo morando dentro de sua própria casa. Bolsonaro funcionava como um espantalho para o Lula. Ele se viu aliado de pessoas que ele jamais imaginaria estar aliado no que chamaram de a ampla democracia, frente ampla. Ok, ok. A realidade é que Lula encontrou um inimigo que justificasse o apoio de todos aqueles que se beneficiam do mesmo sistema que ele, o sistema partidário socialista no nosso país. O Lula não precisa, nem precisava ser eleito presidente. Ele já tinha o um STF do seu lado, já tinha o um Senado do seu lado. O que aconteceu foi apenas a afirmação de que todos os poderes estão do lado do Lula. E nós vimos isso. Enquanto o Bolsonaro está lá nos Estados Unidos dando abraços e autógrafos para as tias e tios do Zap, aqui no Brasil, Lula começa a acumular inimigos. Hoje, temos uma tag, e a princípio eu entrei e falei, pô, legal, né, a direita está pedindo aí o fora de algum ministro do, do Lula, tá certo? Mas não, era a própria esquerda, como eu vou mostrar para vocês, ali liderados pelo próprio Boulos, pedindo uma renúncia de um ministro do Lula. Aqui a gente tem dois pontos para analisarmos. Primeiro, essa questão de traições dentro da própria casa do Lula, que não vem só do Boulos, vem da, do tal Centrão, do Geraldo Alckmin também. Mas existe outro ponto. Podem estar usando o Múcio como bode expiatório para derrubarem todas as forças armadas. Para tirarem a única segurança que o Brasil tem de, não, de se tornar uma potência subalterna a qualquer um que vem aqui e resolva mandar. Invadir a nossa selva é muito complicado, não é tão fácil quanto as pessoas pensam por aí. Não, meus queridos. Agora, sem as forças armadas, o Brasil vai ladeira abaixo. E Lula sabe que tem um poder que não está com ele. É justamente as forças armadas. Aqui no canal, a gente sempre deixou claro Somos contra qualquer ato golpista, antidemocrático, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas, quando nós estamos falando de forças armadas, não importa se é no Brasil ou em qualquer outro país, eles são o último bastião de um país. É o único poder que pode derrubar um governo ilegítimo. É o único poder que pode agir em prol da população. E eu sei que muitas pessoas resolveram agir com suas próprias mãos e viram o que acontece daí. Então, o que a gente pode, no máximo, fazer nessa briga aí é observar o que está acontecendo. Primeiro, com a questão aqui do Boulos, vamos ver o que ele disse, tá? Num caso explícito de fogo, amigo, o deputado de extrema esquerda Guilherme Boulos atacou o ministro José Múcio da Defesa, a crítica de Boulos foi motivada por uma fala de Múcio sobre os manifestantes que estavam acampados em frente aos quartéis generais. Múcio diz que tinha amigos e familiares no local e que se tratava de uma manifestação democrática. Aí disse aqui o Boulos. Se Múcio diz que tem amigo em acampamento golpista, isso não é normal. Criticou o líder do Sem Teto em entrevista ao jornal Faia de São Paulo. Aqueles acampamentos eram qualquer coisa menos democráticos, porque defendiam um golpe de Estado, emendou para Boulos, o colega Múcio deveria escolher melhor seus amigos. Hum, primeiro, um claro, ataque, como eu disse, às Forças Armadas, que é um dos objetivos da esquerda. Não pense que eles estão ali livres do bolsonarismo. Agora faltam só as Forças Armadas, não é mesmo? Os únicos que podem, talvez, frear algum abuso. Outra coisa aqui. Esses atos que eles chamam de antidemocráticos aconteceram no dia 8. Antes disso, qualquer pessoa que estava nesse acampamento não pode ser chamada de golpista. Isso daqui é um completo absurdo. Simplesmente eram pessoas que estavam pedindo para as Forças Armadas garantirem nossa Constituição. E quando muitos viram que simplesmente não deu certo, outros desistiram, outros deram bola para frente e outros causaram. Foram talvez influenciados, talvez chegaram lá em momento indevido, quem sou eu para falar? Eu acho que nunca vou encontrar o homem do relógio que tava uma hora da tarde. Mas, ó, <risos> oh, a culpa é toda dos bolsonaristas. Então, beleza, a culpa é toda deles. Mas qual é a intenção de quem tava lá? Apenas que tivesse transparência. Que não foi o que aconteceu. Houve apenas um tapa na cara e falou, cala a boca, perdeu o Manelli, isso não se ganha, se toma. E você tem que aceitar isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. E o grande problema são as tias do Zap doida lá em Brasília, tomando negócio. Certo? Mas, aqui, né, não para por aí Vemos que a própria esquerda, e aqui temos a tag, fora Múcio Todos contra, aqui ó, a bandeirinha vermelhinha do Nazário, petista total Quer dizer que Bolsonaro está financiando o golpe de Estado com Caixa 2 E o Múcio ainda quer defender essa gente do exército que pactuou com um quase golpe Fora Múcio não é um cara de direita pedindo Fora Múcio, tá? Outro aqui, Rômulo Vinícius, nem bandeirinha vermelha tensa, aqui já é a bandeira preta, de pirata, né? O pirata dos mares. Tá na hora de atualizar a musiquinha para... Né? Falou um palavrão aqui e Fora Múcio! Pedindo Fora Múcio, outro aqui Fora Múcio. Esse aqui, que o nome dele é Fora Bozolândia, tá dizendo assim, Fora Múcio, Fora Múcio, Fora Múcio. O ah, que que tá acontecendo? A própria esquerda, outro perfezinho aqui vermelhinho, a gente só faz o que nesse momento? Senta e espera as coisas acontecerem, não é mesmo? Se tá a esquerda inteira pedindo pro ministro do Lula cair, significa que ele não está em bons lençóis. Agora, é dia 20 e o próprio governo do Lula já tá indo ladeira abaixo pela própria esquerda, sem contar que ele a qualquer momento espera que o Alckmin aplique um golpe, como o Temer aplicou, ah, no, não que eu esteja dizendo como golpe, é o que ele pensa na cabeça dele. Se a Dilma tomou um, ele pode muito bem tomar um do Alckmin. Então o Lula depende exclusivamente da popularidade entre a própria esquerda. Se a esquerda não está satisfeita com seus ministros, ele vai fazer o quê? Vai bater o um martelo e falar, não, que a culpa não é dele, a culpa é daquele bombeiro de uma tia do Zap doida lá. Não, ou a culpa é do moço. O que a população tem que ver nesse momento é que houve negligência, sim. Todo mundo já sabia disso. Tanto que a gente estava avisando há dois meses que aconteceu o Capitólio Tupiniquim. Mesmo influenciador burrinho, achando que não. né? Vocês com megafone. vão entrar de forma pacífica e sair de forma pacífica, tá? Como se fossem retardadas. Mesmo assim, todo mundo sabia. Morais sabia, todo mundo sabia. Foi conivente, porque queriam. Então... Agora estão usando isso ao máximo de favor, mas precisam de um boi de piranha. Precisam escolher alguém para jogar para os esquerdistas famintos e falar: oh, a culpa é toda dele aí, ó, a gente não tem nada a ver com isso, tá bom? A gente já quer é pura inocência. Sei, a gente sabe muito bem que isso foi sim. Não questão de infiltrados, não questão de pessoas influenciadas pelo mal Mas foi uma completa negligência Estava simplesmente ali, deixaram a população entrar e deixou, foi entrando Isso inclusive virou piada da própria esquerda Falando, olha, os caras nem tentaram, as portas estavam todas abertas E agora, o que que funciona? Né? Deixa a própria esquerda aí se autodestruir, certo? Por último, eu queria saber a sua opinião Também muito obrigado pelo seu apoio Tamo junto